Só vocês são a simulação, Tris. Sei. Eu adoro esses peixes neons. Eu já assisti, né? No dia que lançou. Vocês pegaram um, um, A brisa qualquer? Eu vi bastante gente falando de viagem no tempo, mas não é. Eu acho que é meio VR, não é? é de dimensões são multiversos ah. é tipo Matrix, não é? lembrou tudo em todo lugar ao mesmo tempo certo vou pensar desse jeito agora então. eu peguei uma brisa de que é como se ele estivesse lutando contra ele mesmo por algum motivo tem uma vibe toda steampunk é tudo, muito steampunk Lembra universo da loucura da Marvel? Eu achei que não ia muito, não. Eu achei que foi meio random o universo da loucura. Eu queria um desses. Eu vou perguntar onde o Lucas arranjou. eu tão tenho muita. Eu é tive tipo umas variantes dele mesmo, a maior loucura. E nem filme da Marvel, sei lá. Não peguei direito a brisa, mas o que importa é que tem música boa aí. Eu gosto de pegar as brisas, mano. Tá, então ele tá interagindo com outras realidades. Tá cruzando... Como que fala? Tem as linhas temporais e tem as linhas... Tem pontinhos. preenche aqui o nome. Bom, fim de ano chegou. Gente olhar trás ah. multidimensionais, lá, sei lá de espaço e tempo de um espaço, espaço de e tempo 2022, em uma então ele tá dobrando o espaço não tá dobrando o tempo mano, pensando tipo desse jeito que ele se mexe assim, parece muito que ele tá num VR, porque quando você muda de consciência, o corpo que tava habitado fica meio nativo, não? não sei depois eu pergunto pra ele qual foi a brisa Eu achei que essa tá com mais identidade que a passada, sabia? Eu achei que as músicas elas estão mais com uma cara dele, porque tipo, no anterior as músicas tinham bastante identidade também junto com as dos artistas, óbvio, tinha o rock dele e tudo mais, mas eu senti que tão, tão, tão um pouco mais junto, um pouco mais orgânico, parece que tá tudo é, na mesma nuance, assim, sabe? Por mais que seja estilos um estilo de músicas diferentes. Ele não tá se mexendo, talvez... Mano, mas ele tá como espectador de outra linha? De espaço? Eu imaginei que pudesse ser um espaço de criar com o um imaginário. Uma... dos preferidos da né? adaptação. Eu amo esse fundo, eu amo esse fundo, pra mim foi é a minha favorita. E se for o Lucas Velho vale, que se conectou na máquina pra lembrar de músicas antigas? Tem muita música. Mano, esse ano ele teve poucas músicas muito marcantes, né? É... Eu mesmo no de 2021, eu conhecia quase tudo. Nesse eu, mano, acho que eu passei reto por uma metade, assim, das músicas. A maquiagem dele ficou boa pra caralho, ficou bem legal de direção artística, né? Mas não era tudo um sonho. É... Eu amei o vídeo, é incrível como o Lucas é talentoso, como tudo equipe. Trabalhou, só senti falta de alguma da Taylor, tipo um anti-hero que foi o top 1 da Billboard. Esse ano foi fraco mesmo, 2022 não foi um bom ano pra música, muita pouca gente fez coisa nova, né? É... Eu só conheci as brasileiras e a Daliso. O vídeo é sobre o multiverso: o Lucas Velho se conecta com o Lucas de outras realidades alternativas, porque o velho não podia tocar, teve inspiração de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Entendi, eu só não tinha entendido muito a relação do espectador, né? Que ele usa o aparelho não pra estar nos pés daquilo, mas pra ver como uma terceira pessoa. Eu nunca tinha visto um multiverso funcionar desse jeito. É... A indústria musical foi muito diversificada, mas não tem nada que se destacou muito. Mano, vocês viram que aquela pessoa mais escutada, esqueci qual é o nome daquele cara. É... Literalmente a gente não sabe quem é. Que é um cara latino que faz música para estadunidense. E aí, tipo, na América Latina ele não faz sucesso nenhum. É só estadunidense que escuta. Bad Bunny. Isso. Eu acho que não foi a melhor dele, mas não por culpa dele, sim, por causa das músicas. Eu acho também. Eu gosto mais da 2021 porque eu sinto que ela tem mais um... Vlau, que delícia de ano. Vlau, olha essa música. Vlau. E aí eu senti que foi meio assim. É, agora essa tem tipo músicas ok, assim, não acho que essa culpa dele era. Ó. Né, Pig City? Agora eu tô dormindo tão quentinho Gosto desse molão. A. W. W. W. W. Realmente tem que ter uma manobra de língua pra conseguir fazer isso. Em isso é do espectador É pra ser meio lúdico mesmo Como era o sonho Ele até fala que pode explorar isso Ao mesmo tempo que é velho Na pele desses lucas que estão tocando Tudo vai pra uma brisa de sonho ao mesmo tempo Mas a base de tudo mesmo É que ele se conecta com outros e tal O acho que ele fala sobre essas brisas que ele teve Se quiser te mandar link depois Certo? Certo? Entendi Pode ser é... era, era, era um sonho ele até fala que pode explorar isso. Tá, então é sonho. Fiquei um pouco confusa, pra ser sincera. Mas vamos continuar vendo. Toma, toma, toma, toma. O editor também foi mal, relaxa. Mano, essa música eu achei que fosse de outro ano, tá? Acordou? É assim que conserta as coisas, né? Nada que dois tapinhas não conserte. Adoro essa parte se Eu amo Essa é não também. Sentir em Maka. Amei. A parte tá bem, tudo que eu quero ver. Todas as possibilidades possíveis. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi acordada. Peguei o que hoje vem, campeonato vem. Tá Dança comigo. Vai repetir, eu acho que sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não é. Mano, essa eu só tinha certeza que era de uns dois anos atrás, tá? Mano, eu perdi completamente a noção de tempo. Eu não tinha a menor ideia de que hoje era sexta-feira, tá? Pra mim era tipo uma terça. Parado nessas horas. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma questão com essa música que eu não reajo a ela nenhuma vez que alguém fala sobre ela ou qualquer coisa do tipo, porque eu nunca consegui sentir uma gota de mínima graça em qualquer meme que já envolveu essa coisa, então eu preciso dessa, dessa negação, sabe? Eu não aceito só a não reação, eu preciso da negação contra essa música pra que ela nunca mais apareça na minha frente. Então eu não vou Anos, eu também tinha certeza que era de uns 3 anos atrás, mas quando você se tá apaixona? Você está voltado. Você se esfremeceu. Essa eu achei legal também. Eu não conhecia essa, mas eu achei essa música. Esse visão é legal. Que isso, é aquela do guitarro? Quem é isso no fundo? Master. Ah. Você não vende algodão? A Master of Puppets? Não. Eu não assisti o então eu peguei os dois raps que vocês falaram. Eu vou jogar vocês também, braçanelado de limbo, né? Eu amo quando o não falam palavras em músicas, eu tô falando sons. Ele morreu no fim, né? Que fita! Aí desligou todos? Não. Ué? Nossa. Eu tô fingindo que é a primeira vez que eu tô vendo. Caíram? <risos> Mano, parecia que ele meio que tava com um controle, né? Ah, oh, meu Deus. Também é ele? Caralho, como assim? conscientes, por mais é que tivesse sob controle, caramba que difícil. Eu amei essa versão que ele fez, achei que ficou mais parecida com aquela que eu comecei a live mil vezes já, que era tipo, versão mexicana de Guns Savants do que com é a original, mas eu prefiro essa versão. Me deixa um pouco mais feliz. Feliz em acústico. Ah, eu achei, achei que tem uma melancolia os instrumentos do original. Batidas estão por razão. Queria tanto essa versão do Spotify, eu também mano. Eu gosto do que ele sola a bateria. Sola de soco, né? Não de fazer solo, tá ligado? Porque ele fica... Toma! Ai, que, que susto! Nossa, gente, ufa. As blusinhas, inclusive, da, da coleção dele com a relva. <risos> blue Pen? Se você não me ama. Mano, era só ele ter tocado uma do Blue Pen.